Oi, Águas Cinzas e o um Novo Laguinho. Ciência Terra Nova. Os Sentidos da Ciência. Aí, estamos terminando. Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo hoje, porque eu tô com... <risos> Tem um casal de Maritaca que pediu licença e tá ocupando espaço aqui. Então, no, no mesmo lugar, eu estou achando até engraçado que tem um casal de maritaca, tem um casal de canarinho, e tem um casal de andorinha. E tá todo mundo dividindo o mesmo espaço. Vamos ver o que vai dar isso. Mas então, ok. O ladinho já está sendo feito. Vamos dar uma olhada, a primeira camada, passo a passo. Como é que a gente faz ali com, com a primeira mão né, para... Para o cimento, para a massa passar pela, pelo arame telado, né? Então, tem um, um garfinho ali que eu, que eu fiz, dobrando um ferrinho. Então, a gente passa por baixo, puxa puxa ele para a massa vir por baixo. Então, vamos dar uma olhada. Esse é o canarinho. Cadê? Está aqui atrás. Bom, <risos> é, o cana é primavera, né? Molecada toda está... Tá fazendo a festa, né? Tá. Aqui do lado tem um ninho também de sanhaço, os filhotinhos já nasceram, fica legal. Bom, então vamos dar uma olhada, o laguinho já deu a primeira camada de, de, de massa, mostro como é que eu uso o saco de cimento, reaproveito o saco de cimento vazio e pedaços de papelão, né, Para dar a estrutura, às vezes tem uns vãos que ficam entre o a tela e o barranco, né? E aí tem que colocar um papelãozinho, vem com terra por trás, aí fica legal para dar. Dá para ouvir? Piu, piu, piu, piu, piu, são os filhotinhos. E esse piu, piu, piu é o canarim. Canarim canarinho fica acompanhando aqui o tempo todo, né? é muito legal. Bom, então vamos ver, o laguinho já, já tomou forma, a primeira camada está feita. E aí, vamos acompanhar o processo. O chão começa a ficar forrado de sementinhas de ipê. A gente tem acompanhado, né? Olha as vagens se abrindo e começando a liberar as sementes. E aqui a gente deu mais um passo em direção a, ao nosso laguinho ontem passei uma camada de cimento de massa né em volta do laguinho todo utilizei o próprio saco de cimento para fechar a lateral e aí nos vãos enchi de, de terra de maneira que a forma fique, ficasse adequada o próximo passo é a gente manter a umidade do lugar. Ontem aqui estava com mais água, então está infiltrando um pouquinho de água por aqui. Ok, porque essa é a primeira camada, eu não esperava que ela já fosse estanque. E como a gente vem comentando, manter a a massa, o cimento o úmido, né? Começo da manhã agora. Então já vamos fazer o trabalho. Mas aqui nosso laguinho já começa a tomar forma. Que vai ser feito agora. Vou fazer aqui uma bancada. É de maneira que a gente possa sentar se quiser. Primeiro vou nivelar aqui tudo. Os ferrinhos já estão arrumados. Ali o Jimmy e a Janice. Ô oh, Jimmy, Janice, vem cá. Vem dizer oi pro pessoal. São os queridos os dois. Tá, e aí? Daqui a pouco o laguinho vai estar tá prontinho já. Agora cedo. Coloquei um pouquinho de papelão para dar a estrutura que eu quero, enchi de terra por trás, a massa um pouco mais mole e a gente vai aperfeiçoando, né? aqui um ferrinho, porque é preciso dar uma mexidinha aqui na, na armação para a primeira massa poder ir por baixo. Então, por isso uma massa um pouco mais mole, para ela poder penetrar por debaixo do, da armação. Eu vou esparramar um pouco essa massa e volto. Eu já esparramei um pouco a massa, deixa eu mostrar a função do, do ferrinho. Olha lá, é para isso aqui. Ó. A gente levanta um pouquinho a estrutura. E a massa preenche a parte de baixo. Depois é só voltar outra vez. Aqui. Eu estou fazendo e gravando ao mesmo tempo, então <risos> a gente perde um pouco os movimentos. Ok. E é assim que a gente vai fazendo o ferro cimento. Desse outro lado, o papelão já está posicionado. Eu vou umedecer um pouco o papelão. Essa daqui é a água que está chegando. Olha que beleza! Vamos levantar um pouco esse caninho para a água parar de chegar. E a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Ó, mas é uma quantidadezinha boa, né? Ah, legal. Aqui a saída. Depois nós vamos limpar isso tudo aqui. Essa é uma segunda saída que vai conectar com o um lago maior. Então aqui vai um cap. Ali vai um joelho, que é para puxar a água toda e fazer a limpeza quando eu quiser na verdade o joelho vai ser para dar segunda camada né vamos ter que limpar isso aqui tudo já entrou as chuvas e tem bastante semente de pé aqui no meio então falta dar a segunda demão aqui para terminar essa primeira demão em toda a área e depois entra a segunda demão Olha ah, que belezinha, a primeira camada está colocada. Eu estou fazendo separados os tanques, né? Se der problema em um, fica mais fácil consertar do que fazer tudo inteiriço. Então, olha só, já está passada a massa. Essa segunda parte eu ainda estou pensando o que eu vou fazer por ali. Então, deixei para depois mas aqui é onde vai ficar o nosso banco, essa parte vai ficar mais rasa, eu tenho várias opções, aqui eu posso plantar planta de brejo, subo uma paredinha aqui ó, e coloco umas plantas de brejo ali, e aqui fica só o laguinho, pode ficar esse pedaço como um banquinho para a gente sentar e ficar apreciando, a vista seria essa daqui assim. legal Ou pode ficar tudo cheio com água. Esse pedaço aqui é que eu estou pensando em retirar esse solo e aí fazer uma, uma rampa, uma passagem direto para o lago. Estou pensando ainda como é que eu vou fazer. Ok, agora a gente não pode deixar secar muito rápido, já joguei um pouquinho d'água. Vamos colocar as lonas por cima. E de quando em quando eu volto para umedecer a massa. Aqui, achei um lugarzinho no, no banhadinho que a framboesa está gostando bastante. Olha só: quanta! Aô. Deixa eu colher algumas. Belezinha. Primeira mão de massa no brejinho, no laguinho. Tá feito. Eu não pude fazer logo na sequência, então se você pode fazer no máximo aí de um dia para o outro, é melhor, eu tenho que fazer aos poucos, então eu vou tendo alguns cuidados a mais. Como eu demorei um pouco para fazer, juntou muita folha e areia no fundo, dei uma lavada boa, fiz o esgotamento pelos caninhos e agora vou passar a segunda mão de massa e resolvi começar pelo fundo e subindo pelas laterais. Eu havia pensado em fazer o contrário, mas nós estamos na época das águas, né? Então eu já quero ir, ir deixando pronto a partir de baixo, que aí evita de juntar mais mais terra no fundo. Tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos. Nós estamos chegando no final dessa, dessa fase aí de, de construção do sistema de tratamento. Né? As plantas já estão crescidas em todo o sistema, está ficando legal. Daqui a pouco chega o momento de fazer uma análise da água para a gente saber como é que está o funcionamento, né? se está indo tudo bem, qual a qualidade final que a gente consegue das águas. Mas esses são outros quilos, beleza? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Está aí o, o canarim que está piando enquanto a gente fala.